Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. tx 32 vamos aqui, ó. Ah, você já processou o Kim Kataguiri por chamar você e sua família de quadrilheiro, vagabundo... Não, e? essa é uma pergunta, na verdade. Você já processou o Kim Kataguiri por chamar você e sua, fa... você e sua família de quadrilheiro, vagabundo e corrupto? Ele falou que tem que... que tem que não pode ser na justiça civil. Até hoje ele tá zoando dizendo que o processo não chegou. Cara, aqui é um fanfarrão, né, cara? Porra, o que, que, que, que ele tava fazendo? Se tivesse um raio-x ali da, das bolas do Maia, tava lá o Kim Kataguiri. Né? Ele <risos> É. Ia lá, Kim. Caralho. Mas é Se até fosse, o que... não deixava não, hein, Kim? Aí. O que acontece? Ele, ele relatou... No tempo que eu fui indicado pra, pra embaixada nos Estados Unidos, ele tava relatando um projeto sobre nepotismo. Aí foi lá de birrinha, colocou no hall de cargos passíveis de nepotismo, né? Se, é, indicação pra embaixador. porra, cara, esse é o cara admirável, que vai trabalhar pelo povo, etc. Enfim. Mais adiante tem o pessoal do NBL